A capacidade de sonhar sempre foi o grande segredo daqueles que mudaram o mundo, mudaram o nosso jeito de ser, mudaram aquilo que almejamos ter, mas às vezes enfrentamos dificuldades em que as soluções parecem ser impossíveis, sabendo que em meia a elas encontramos as melhores oportunidades, oportunidades de ser melhor para si, para sua família, para a sociedade em que vivemos e até para o mundo, e ser melhor é ser mais empático, é ser resiliente, é ter foco, força e fé, sendo generoso com o próximo, sabendo que aquilo que semeamos colhemos, e nessa generosidade descobrimos que efetivamente colaboramos para a transformação não apenas de nós mesmos, mas de toda a sociedade, e ao enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para supri-las, nos tornamos mais humanos e igualitários. Nascemos com a ideia de ajudar o maior número de pessoas do mundo em momento de crise. Sabemos pelo que as pessoas estão passando, então trouxemos a resposta. Uma plataforma que gere um sistema de incentivo a doações espontâneas. O sistema baseia-se nas leis de doações mútuas e voluntárias, conforme está no Código Civil Brasileiro, através da lei de doação. Para participar é simples, você inicia com apenas R$ 20,00, podendo chegar até R$ mil. No primeiro nível, você doa R$ 20,00 e recebe 60. No segundo nível, você doa R$ 40,00 e recebe R$ no terceiro nível você doa R$ 160,00 e recebe R$ No quarto nível você doa R$ 1.320,00 e recebe R$ Isso tudo sem precisar vender nenhum produto. Faça parte da maior rede de doação Money Right.